Olá. Para fazer um comentário usando a escrita no Voice Tweet, você deve escolher a apresentação. Feito isso, no slide desejado, você clica no mais e abc. E faz o seu comentário escrito. Clicando em Save. Bom, é isso. Seu comentário foi feito. Obrigado.